Senhoras e senhores, muito, muito, muito bem. A gente precisa mais um chá Chaco, com Chaco especial com o meu nenenzinho daqui da minha cidade. Era para a gente estar gravando presencial, mas, enfim, pandemia não deixa, não é? é? Ele tem 24 anos, como eu disse, é daqui de fora, minha cidade. No VD Amazonas, que é a temporada original dele, ficou em 15º lugar. Coincidentemente, repetiu a posição aqui, aqui em Ucrânia, 15º lugar também. Seja bem-vindo, Ramon Simones. Obrigado, amigo. Não queria estar aqui ainda, né? Mas fazer o quê? Gente, eu tô muito chocado com essa, essa quantidade de coincidências que tá tendo, assim, de, de coisas da Second Chance. E, tipo, numa season Second Chance, né, o, o Olly eliminado em Revolt, o Rafa com todos os votos, agora você saindo na mesma colocação, pelo amor de Deus, haja fantasma, hein? Quando eu entrei eu tinha esse, esse medo de, não sei porque, eu tinha um pouco essa impressão que quando eu chegasse no, no F15 Eu ia ficar muito inseguro porque eu imaginava que isso de certa forma é, poderia se ac acontecer, se repetir Bom, a gente já vai falar sobre esse fantasma, mas antes da gente iniciar, eu acho que tá todo mundo muito ansioso, né? Tem bastantes dias aí que a gente não tem chazinha porque teve desistência no meio do caminho é, mas antes da gente iniciar o nosso papo com o Ramosinho, já deixa o like é um esperto aí no vídeo, se inscreve no canal do BD, ativa o sininho para receber as notificações. E é isso aí, momento de feito. Amigo, é, então vamos começar falando disso aí que você falou, assim, é, é, que você tinha receio, né, tipo, o, o, os medos de uma pessoa retornante numa temporada como um Second Chance, assim. Eu acho que todo mundo volta querendo provar alguma coisa, superar a sua posição original ou querendo atingir uma meta que não conseguiu da, da, da primeira vez, é, etc. Como que você estava se sentindo assim, para essa temporada? Como que isso estava batendo para você? Então, desde quando eu saí de Amazonas em 2017, é, já tinha rolado o Second Chance no Survival de Verdade. Então, assim que eu saí, é, eu levei um blind na época, né, enganado pela pela Isa E depois que eu saí eu falei Cara, como é que eu deixei ela me tipo enrolar Como é que eu não, não vi algo que era tão óbvio naquela época E desde quando eu saí eu esperava eu falava, Nossa, o dia que tiver um second chance Eu tenho que voltar de qualquer jeito Porque eu tenho que me provar como jogador Eu quero ter essa experiência de novo é, Por alguns motivos Eu nunca joguei TW, nunca me inscrevi então, assim, dos, das grandes franquias, até então, o VD era a minha única chance, entendeu? Então, eu esperava até então por, por essa segunda oportunidade. Sim, e, e, assim, bom, em Amazonas você falou aí da sua frustração, né? Tipo, você, lá em Amazonas, se eu não estou enganado, você foi eliminado num CT minúsculo, né? Eram três pessoas só, né? Que três a sua pessoas. tribo estava... A sua tribo estava quase sendo exterminada, né? Quando você viu as twists, quando você viu a dinâmica da temporada, essas coisas assim, tipo, você foi ficando com esses medos? Assim, poxa, será que a minha tribo vai ser dizimada de novo? Você vai ficando com esse tipo de paranoia, assim, de, de que coisas se repitam? assim? Sim, com certeza. A gente pensa tudo que aconteceu de ruim, a gente tem medo de repetir. Então, por exemplo, quando eu vi que era a tribo de cinco, eu falei, puta merda, se com uma tribo que começou com sete, eu já sofri, tipo, fiquei nos três últimos da tribo, aqui que é tribo de cinco, tipo assim, para ser exterminada são três CTs, é muito pouco. Então, assim, eu falei, caramba, eu preciso me estabelecer muito bem aqui nessa tribo, e, o, e eu tentei fazer o que eu não fiz em Amazonas, que Amazonas eu é, não imaginava que a minha tribo ia tão... É, ruim em provas. Então eu falei, eu tenho que me garantir que se minha tribo perder, eu vou ficar entre os dois sobreviventes. Sim, mas você acha, amigo, que isso chega a interferir no jogo das pessoas, assim, de um modo que atrapalha? Tipo assim, por exemplo, a pessoa fica com tanto medo de ser FB, porque foi FB na outra rodada, que tipo, acaba surtando e, e fazendo... Você acha que, tipo, por exemplo, você que foi eliminado no F15 duas vezes, você acha que tipo o medo do F15 foi um fator que, que contribuiu de alguma forma? Assim, você acha que atrapalhou seu jogo de alguma forma? Eu acho que em alguns casos pode ser que essa paranoia do medo da história é, se repetir influencie. Mas no meu caso, não. Eu estava, por incrível que pareça, na terça-feira, eu estava muito tranquilo. Então, assim, eu acho que alguma, alguma entidade, sei lá, já estava me preparando que, tipo, era eu. E não sei porque, sempre quando o dia que eu vou ser eliminado, de todos os jogos virtuais que eu já joguei, que são poucos, mas é, eu sempre estou muito tranquilo no dia. Eu sempre acordo, tipo, numa paz, não sei o que lá. E eu tava nessa vibe. Que não significa que depois que eu tenha saído, eu tenha continuado nessa paz toda, né? Muito é. bem. Bom... Falando, então, em paz e em situações inéditas repetidas, vamos falar de uma situação completamente inédita e que eu acho que não teve nada de paz, né? Como é que foi, amigo, viver a experiência de tirar pedras? Foi é, aterrorizante. Eu, assim, eu nem sabia, depois que teve, que eu soube que era, foi a terceira vez que teve isso na história do VD, né? Eu achei que era até uma coisa mais recorrente ao longo das... Temporadas, mas assim, de qualquer forma, é... a minha parecia assim que a gente já sabia na tribo, porque a gente, antes do CT, a gente estava se preparando. Se acontecer, a gente vai para as pedras, se acontecer, a gente vai para as pedras. E era sempre com a Perum, né? Então, assim, e foi justo com a Perum. Então, assim, parecia que a gente já estava, mas na hora foi assim: eu passei mal, eu me joguei no chão, eu tipo, eu peguei terço, eu rezei, eu fiz. Promessa, e o pior eu acho que nem foi tanto na. antes, naquele meio termo, o pior foi o depois que eu vi que eu tinha salvo, porque eu, eu e o Gourgel a gente ficou do... por último, né? Então, assim, eu jurava que era eu, e aí quando eu vi que não. que eu tava salvo, que baixou a adrenalina, aquilo ali me deu tipo assim um choque, sabe? Então foi muito tenso, muito tenso. Mas não t... apesar do que um monte de gente fala e tudo mais, não tinha como, naquela ocasião, tipo, acontecer outra coisa que não fosse pedras, independente é, em quem eles tivessem votado. Pelo menos da minha parte, não, não tinha o porquê, não era nada bom para o meu jogo. Bom, é. Mandou foto, né, amigo? Com a cara toda inchada para as pessoas. É bom quando a gente é amigo mais próximo do entrevistado, porque a gente sabe os bastidores tudo, expõe a pessoa tudo aqui no chá. Mas, enfim. Aí, amigo, veio essa swap, que eu acho que para você não foi uma notícia muito boa, né? Essa swap de duas tribos. Você tava, quer dizer, numa tribo que aparentemente as pessoas estavam ali bem unidas, né? Porque foram até para as pedras juntas. E. Na swap caem né? O UAU da sua tribo acabou saindo Então sobraram quatro Caíram três na Yarilo E você sozinho Na Zória Como que você se sentiu Quando isso aconteceu, assim, quando você viu essa tribo nova? É, foi bem tenso né? Porque eram três Mocóxi é, Dois Perum E três E três Zória E só eu da Vélez então, eu, eu quando eu vi, eu falei assim, fudeu. E quando o Pedro me escolheu também, eu já imaginava que ele me escolheria para eu ser o Bórum da, da tribo. Porque ele conversava com todas as pessoas que estavam na tribo. Então, ele tinha contato com o Rafa, com o Leandro. Ele sabia que se eu fosse para cair nessa tribo, eu seria o alvo Entendeu? Então, é, não creio que ele puxou o alvo em mim, inicialmente, mas ele sabia que eu seria Boron. E no jogo dele, ele com certeza achou que seria bom que eu saísse. É, mas, tipo, e o que que tá bom? Você falou por que que você acha que o Pedro, nas suas palavras aí... Né? Eu acho que já, já tá todo mundo... Foi uma coisa pública isso, né? Que foi o, o Pedro que foi uma das pessoas que escolheu. Sim, sim, todo mundo sabe. Você foi escolhido pelo Pedro e você tem uma ideia dos motivos. Mas por que, que você acha que você não foi escolhido para outra tribo e todos os seus antigos companheiros foram? Por que, que você acha que. Você acha que não deu tempo mesmo? Você acha que. Como, como você acha que aconteceu essa escolha? então eu acho que é uma mistura de dois fatores é, eu acho que eu não acho não tenho praticamente certeza que eu não era uma das prioridades do Christian e somado a isso quando foi anunciado que tinha comprado a que tinham ativado a Twiish é, a gente não sabia quem seria o, é, tinha sido o segundo queridinho com o Christian e eu eu fui eu fui muito inocente no dia é, eu poderia ter ido falar com o Chris, olha, me escolhe, vamos, o é, que, que você tá pensando, quem que você tá pensando em escolher, sabe, tudo mais. E aí depois quando eu soube que era, que era o Pedrinho, que eu fui assim tentar falar, já tinha sido tarde, entendeu? Porque acontece eu fui dormir cedo nesse dia em específico, porque eu pensei assim, ah, vou meio que deixar o destino, tipo assim, eu não queria influenciar, porque eu acho que é, se eu influenciasse, poderia eu achar que estava me ajudando e, às vezes, acabar me atrapalhando. E aí, no outro dia, quando eu acordei, eu já acordei quase na hora do almoço. E aí, eu acho que eles escolheram, tipo, na hora do almoço. Então, não deu tempo mais. Então, acho que outras pessoas, nesse meio tempo, é, até próprio da Vélez mesmo, é, se aproveitaram e falou com o Cristian, ah, me escolhe, vamos manter não sei quem aqui, não sei o que lá. Eu acho que foi um erro meu, assim, infelizmente, que acabou causando minha eliminação muito nessa e nesse quesito na, na velha original você acha que você estava bem posicionado amigo depois da eliminação do al então é... eu creio que com a eu acho que independente de antes ou depois da eliminação dele apesar de eu falar coisas diferentes para as pessoas eu falava que estava mais ameaçado que não sabia e tudo mais, mas assim eu, eu realmente acredito que eu estava na numa maioria de três. É só que assim, isso, como nunca a gente precisou ir para o CT, assim, só a nossa tribo, eu acho que é nunca a gente vai poder saber, porque por mais que eu fale, na ia depender muito do dia, é do momento. Entendeu, sim, bom e depois vocês foram separados, então realmente isso é uma coisa que você não vai testar, a não ser que você volte. Se é, bem que não, né? porque agora o Montoso desistiu. Mesmo se você voltar na, na repescagem, é, não vai ter a, a Vélez toda lá para você ver se eles vão votar com você ou separado de você. Apesar de que o Montoso deu alguns sinais que não estava lá muito satisfeito com você quando ele saiu, né? <risos> Ai, meu mas, Deus. Calma, a gente vai chegar lá ainda. Vamos mas falar, então. Do, ao contrário, a gente falando que não, que não quer voltar em outras entrevistas, eu tô doido para voltar. É, acho que tenho quase certeza que se eu voltar, meu punitivo volta comigo. Então, assim, se eu voltar, vou voltar só para causar. Se eu sair no próximo CT, foda-se, mas eu vou vir só para perturbar a galera. Ai, ai, amigo. Não, assim, é a hora, né, amigo, de ativar o Challenge Beast que existe em você, vai ser nessa hora aí. Eu acho que vai ser icônico okay. se você volta depois de, depois de... Porque eu acho que também tem muito... Quer dizer, você fala demais que você é péssimo em prova, né? Então, acaba que fica marcado, né? Quando você fala muito uma coisa sua... Porque tem muita gente que não é boa em prova, mas você fala disso o tempo inteiro. Eu não, eu não falo. falo, eu não falo. Essa temporada, inclusive, eu nem falei isso com ninguém, mas, assim, é uma coisa que é de conhecimento. E sempre quando tinha uma prova, eu meio que era sempre o pior da, da tribo. É, na velha, é, na primeira prova, eu fui o que menos cliquei. Aí, depois, na segunda prova, eu perdi minha etapa. Então, assim, fazer o quê, né? E como eu acho que eu já tenho algo alvo mesmo... Eu acho que, às vezes, é até melhor eu me aproveitar disso e, tipo, falar com as pessoas, sabe? Do que tentar disfarçar uma coisa que um monte de gente já sabe. É, não, mas, tipo, isso vai criar... Se você volta, isso cria uma coisa muito boa, assim, muito... Para a narrativa da temporada, isso é ótimo. Uma pessoa que é, de tipo, papé péssima em prova, vai lá numa prova, numa repescagem numa... com 400 pessoas, vai lá e volta... Ganhamos de todo mundo. Eu ia achar... É... É... Bom, vou que desde que você foi escolhido, você é... se sentia bóron na tribo. Mas você se sentia, tipo... Que nível de bóron? Você achava que você ia ser o primeiro eliminado da tribo? Ou você achava que tinha gente ali na sua frente? Não, então, quando eu caí na tribo, é, eu sabia que eu seria um dos nomes falados, é, e tentei, só que assim, a conformação das pessoas é, foi muito complicado para mim, porque eu tinha um social muito fraco com a Marcela e com o Kleber também, porque o que era falado é que o Kleber, quando a Mocote perdesse, ia ser o primeiro a sair, não sei o que lá, então eu falei, nossa, já tem 20 Duas, sei lá, não sei quando mais de 20 pessoas fazer social. Não vou fazer social com ele, porque na hora que eles caem no CT, ele vai vazar. Então, aí, quando eu vi que caí, tipo, com Kleber, Marcela, com Wesley e com rafo eu falei, tô fudido, já são menos quatro pessoas para jogar comigo. Porque tinha muita rivalidade entre a Vélez e a Perun, é por causa de um monte de coisa que aí aconteceu, baseado no CT das Pedras. Então, assim, era pessoas que eu não estava muito próximo. Infelizmente, eu não consigo. Isso é uma coisa que eu teria que melhorar, mas eu não consigo fazer, tipo, um social falso, assim, com, com gente que, tipo, que eu não vou jogar de jeito nenhum, sabe? Que eu quero que seja que saia. Então, a, o que eu tive para fazer foi, tipo, tentar me firmar com as outras pessoas, no caso dos outros quatro, né, para ter uma maioria, e fazer um controle de danos com o Rafa, que eu achei que que tinha funcionado né pelo menos eu acreditei nisso não tinha muito o que eu fazer de quarta sendo que a tribo saiu na quarta depois do almoço tipo para quinta sabe com um dia sim bom as coisas foram caminhando e tivemos aí a eliminação do Rafa. na eliminação do rafo ele foi eliminado com todos os votos ele vota em você e ele faz parecer, pelo voto dele, de que era o que as pessoas estavam falando para ele, que era o que ele estava esperando que fosse acontecer, que fosse ser você o eliminado. E rolou todo um boato aí, um disse de que realmente o alvo poderia ser você, mas que o Rafa é, causou a própria eliminação. Qual que é, qual que, do seu ponto de vista, como é que aconteceu essa história? É, exatamente isso que você falou. É, eu iria ser, a, naquela noite, a pessoa que ia sair mesmo, só que o Rafa fez um jogo, tipo assim, de pôr um aliado contra o outro, é, querer pensar muito lá na frente. Então, assim, a gente nem tinha perdido a prova, é, já tinha o meu nome que seria eu eliminado, ele já quis, tipo, falar quem seria o segundo, ele quis ditar as regras numa tribo de nove pessoas, sabe? Que, tipo, tinha sido formada há menos de um dia. É, ele fez exatamente o que ele fez em Irlanda, então assim, ele me ajudou, mas eu sabia que eu continuaria sendo, enquanto a gente fosse o nome citado, que eu teria que, tipo, fazer mil coisas e teria que acontecer, sei lá, não ia depender só de mim, que eu ia depender de fazer minha parte e as pessoas também se sabotarem, se ferrarem. Mas você estava no dia da eliminação do Rafa, antes de virar a, a maré para ele, você estava sentindo que ia ser você, como que chega a notícia, ou, ou você vai atrás das pessoas para eliminar o Rafa, como que chega a notícia para você de, olha, você está salvo, vai ser o Rafa hoje, como, que, como é que acontece essa mudança de cenário? Não, então, eu estava achando que ia ser a Marcela Mas eu sabia que se não fosse ela Se eu não conseguisse a maioria nela Eu seria eu seria votado, digamos, por ela E por algumas outras pessoas Então eu sabia que estava entre mim e ela é, Não estava sabendo isso do Rafa Quando chegou a mim essa questão, que seria eu é, Eu ajudei quem me falou é, A virar o jogo, e virar o voto no Rafa mas, assim, ele ele se ferrou tanto sozinho que eu acho que ninguém nem precisou fazer nada, entendeu? Ele fez o trabalho todo. Sim. Então, quer dizer, a pessoa viu alguma coisa lá do Rafa que desagradou, foi te procurar, falou assim, olha, era você. Você vota, vamos votar no Rafa, então, para salvar? Foi, tipo, mais ou menos assim? Sim, é porque o Rafa, ele fechou uma aliança com outras quatro pessoas para ter uma maioria de cinco. E aí, gente que estava nesse chat... É, contou pra gente que tava de fora, então assim, foi uma série de coisas. E aí ninguém vai falou: ah, se o Ramon sair, eu vou, se eu boro, eu vou sair em seguida, né? Mas, tipo, nem assim, quer dizer, nem, nem com essa situação da eliminação do Rafa, com você incluído nos planos, você se, começou a se sentir um pouco mais confortável com a tribo. Ou você já tinha pessoas ali na tribo que você realmente achava que você podia contar depois da eliminação do Rafa? Não, tinha gente que eu sabia que eu poderia contar, que estava comigo, só que eu não sabia se eu iria conseguir a maioria. Tinha duas pessoas que eu é, acreditava e eu falei, eu preciso de mais uma para a gente ser uma maioria aqui, entendeu? Só que eu sabia que essa pessoa que estava, digamos, ali entre lá e cá, se falasse que iria para outro lado, esses meus aliados para não ficar no bórum, iria em numa votação unânime em mim. Muito bem. E aí temos, então, o um momento que eu acho que é determinante para sua trajetória no jogo. Você é denunciado por prints. Vamos lá. Por print? não, por prints, que foi o único print durante o jogo todo que eu mandei de, de, de tudo. Tanto que eu até fiz questão de fazer o texto para todo mundo ver porque eu tenho minha consciência tranquila que foi essa única vez e que ninguém poderia me acusar de nada em relação a, a print. Sim. Amigo, então vamos lá, vamos contar essa história. É... A regra do print é uma regra nova, não pode mandar print para que o, o convencimento seja a principal arma no jogo. Tudo bem. Pelo texto que o Montoso posta, quando ele avisa que foi ele que, que tinha soltado o print, ele dá a entender que você era uma pessoa que ele estava defendendo no jogo, que ele contava com você, que, enfim, se, se fosse para defender essa pessoa, eu seria uma das pessoas que ia defender, etc. E aí ele te denuncia. Por quê? O que, que aconteceu? Olha, sinceramente, nem eu sei explicar o motivo do surto dele eu também nem sei se é surto, porque, assim, é... mas vamos por partes, né? Esse print que eu mandei lá no grupo, é, eu mandei no grupo da, da Vélez, e porque na foi logo depois do CT das Pedras, eu fui para os queridinhos. Porém, eu não fui para o exílio. E aí, um monte de gente perguntou, você foi? Você foi? Eu falei, não, não, não. Só que eu tava muito estressado. É, o jogo estava me afetando muito, eu estava sozinho em Juiz de Fora já, tipo, não sei quantos dias, é, e aí, com aquela pressão, eu acabei para minha tribo não desconfiar de mim, porque se eles desconfiassem, é uma tribo só de, de cinco pessoas, se um desconfiasse de mim já era o suficiente para ir para o lado de lá e me tirar. E, num momento de tensão, eu acabei mandando esse print. Eu nem pensei, eu só pensei, eu preciso fazer eles confiarem em mim. Assim que eu mandei, tipo, eu falei, putz, não pode. Quando eu joguei Amazonas, não, não, é, podia print. Então, foi assim, foi tudo muito rápido. E aí, eu apaguei. Então, assim, essa história que o Montoso falou na, no texto dele, porque ele, não, que ele falou com a moderação que estava rolando print, mas... <risos> que é falar para não ficar mal com alguém, é tipo, balela, conversa fora. Porque eu mandei num grupo, num chat, com tipo, cinco pessoas. Se alguém denunciasse, eu nunca saberia quem era. Então, só por aí ele já está sendo hipócrita para hipócrita caralho, entendeu? E agora, o, as coisas que ele fez, tipo, que ele surtou, é, eu acho que ele que teria que falar. Porém, ele aumentou coisas que eu tava conversando com ele, é, e surtou. Eu fiquei preocupado pra caramba, porque eu falei, independente de qualquer coisa, é, eu me senti culpado pelo kit dele, mas depois eu tive provas que ele tava super bem, tipo assim, que ele não tava, tipo, mal, não sei o que lá, saúde mental, não tinha nada disso, tipo, ele estava rindo depois. Então, ele quitou porque quis, e antes de sair do jogo, falou, ah, é, vou sair, mas eu vou ferrar ele. Pronto, acabou. Eita! Bom... É, e outra coisa, amigo, é, ninguém mandou o print para moderação, né? A moderação foi averiguar tá. com você, você mesmo contou o que tinha feito, né? Você assumiu o que tinha feito. Quando o, o Montoso fez as coisas lá, ele começou a falar um monte de coisa e a galera veio me perguntar. É, e aí eu falei para moderação, olha, gente, não sei se tá, já chegou alguma coisa a vocês, é, parece que o Montoso está querendo quitar tá, e tudo mais... É, de qualquer forma, eu estou aberto para qualquer esclarecimento que vocês tenham em relação a qualquer coisa que eu possa ter falado ou feito. E aí a moderação me perguntou, você já vazou algum print? E aí eu falei, já. E assumi meu erro, né? Bom, e aí a consequência dessa... Mas, enfim, primeiro, parabéns pela honestidade, porque, enfim... A gente nem sabe se alguém, de fato, teria esse print, né, porque... Não, o print, ele foi muito... Eu, eu mandei e apaguei, então é, não deu tempo de ninguém printar. Então, assim, provas contra mim ninguém teria. Teria, tipo, uma mensagem que eu apaguei lá no dia, porque nem o pessoal do da tribo ficou comentando sobre o, o print que eu mandei, entendeu? Só, acho que duas pessoas falaram assim, apaga, só. Era o que tinha. E uma mensagem minha apagada que não dava para saber se era uma mensagem escrita, se era um áudio, se era um print, uma foto. Bom, muito bem. Aí, beleza, você assumiu e sofreu as consequências pela sua atitude, que foi um punitivo eterno até você sair do jogo. Como que você recebeu essa notícia? Assim, você já estava no Bora ou na tribo, e aí você recebe a notícia que você ia ter um punitivo para o resto do jogo. Sim, foi bem complicado que eu falei... Cara, a gente volta pro jogo esperando, ah, é? porque eu vou vir, que eu vou arrasar, porque eu vou fazer, vou acontecer, mas tipo, a sensação que eu tenho que a Ucrânia, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, foi só bordoada na minha cara, sabe? É, eu falava nos meus questionários que até a eliminação do Rafa, eu odiei todas, todas as eliminações, todos os kiters, é, dentro da, foi muito discutido Nessa né, temporada das ligações De tipo contatos Eu sei que eu era uma pessoa que conhecia Muita gente do Cache E assim, a, a única pessoa que eu realmente Confiava e estava disposto A jogar, das pessoas que eu tinha Contato, era o Pamplona E aí vai, eu nem dei boa sorte Para ele no CT, porque eu falei, ah, tá tudo bem Vai continuar, para tá na maioria Aí chega Pamplona FB Aí tipo, minha cara já veio do chão Aí, tipo, veio Sara é, eu era uma das poucas pessoas que eu acho que a Sara que conseguiu desenvolver, assim, bem com ela e tudo mais. Aí veio, tipo, Luciana, era uma pessoa que eu contava. É, aí veio Rabone, que era uma pessoa que, tipo, a gente tinha uma parceria por ser da mesma temporada. Veio mais quem? Olha, é, Alisson, bem. A Miguel que era uma pessoa que eu gostava muito e queria um jogar. Então assim a sensação que tipo eu falei, porra, não sai ninguém que eu tô querendo nessa merda. Tipo só burdoada. Então tipo nem sei mais o que você perguntou. Acho que sim. Não. Eu tô falando como é que foi a, a coisa do punitivo? Como é que você recebeu? Porque algumas pessoas ah, comentavam no seu CT e até era uma coisa que eu também achei que pudesse acontecer. É... Esse punitivo ia dificultar muito a sua vida. Então, quer dizer, eu achei que ele pudesse, pelo menos assim, por um primeiro momento, ser uma coisa boa para o seu jogo. Quer dizer, que as pessoas tirassem um pouco o foco de você, porque tipo assim, ah, não, o Ramon é fácil de eliminar depois, ele já tem um punitivo. É, você chegou a achar que isso fosse acontecer, ou você achou assim, não, meu jogo está acabado agora com esse punitivo. Como é que foi? A primeiro momento eu falei, tá acabado, tô fodido, vou ser o próximo a sair, não tem mais jeito, tipo, assinei minha eliminação... E tudo mais. Ah, depois de pensar um pouquinho, eu falei, eu acho que dá para usar isso ao meu favor. Mas eu acho que, o que, que acontece? é Ficou muito complicado, porque porque falaram lá no, nos comentários, né? Que uma pessoa é, que tinha um punitivo conseguiu chegar na final, e eu acho que ganhar. Então, eu acho que foi é uma coisa meio tipo, que é, assim, óbvio que né, não tem nada a ver, mas... Por exemplo, a Sandra Heroes vs Villains. Eu acho que muita gente deixou ele longe porque ninguém imaginava que iam dar uma segunda vitória para uma pessoa que, seja, que já ganhou. E eu acho que foi um pouco assim que aconteceu devido às proporções. Então, tipo, falaram, ah, é uma coisa que é ruim, que se ele usar isso, é, alguém já usou isso e chegou longe, sabe? Então, tipo, não podemos deixar isso acontecer. Não sei se você entendeu muito bem Sim. a a Sim. Que você, quer dizer, bom, você, você sofreu no, no começo, depois você achou que podia ser bom, mas não tinha nenhuma coisa nem outra Sim, que era garantida. Acho que a única vez que já aconteceu isso no jogo, a pessoa foi bem com isso. Então, tipo, aí eu acho que falaram muito, ó, oh, tá, tem isso bom, mas a vez que já aconteceu, olha o que aconteceu com a pessoa. Ela chegou na final, tipo, ganhou. Olha só, falando em coisas que a gente nunca vai saber, porque a realidade não foi do jeito que a gente imaginava, se não tivesse tido essa história do Montoso, não tivesse tido essa história do print, ele não tivesse desistido, vocês talvez aí não tivessem tretado, né? Que vocês eram até então aliados, né? Pelo que ficou exposto. É... Você acha que você, naquela noite, poderia ter sido eliminado, se isso fosse para o CT? Como é que estava seu jogo? Como é que isso mudou o seu jogo? É isso que eu quero saber, sim. É, então, pelo que eu falei com as pessoas, as pessoas que eu mais confiava, né? E que eram as duas pessoas que, que mais me ajudaram, que mais me deram abertura, tudo. É, não estava decidido 100% ainda. Estava é, realmente entre eu e uma, e uma outra pessoa. E que, assim, poderia ter sido a outra pessoa, sim. Entendeu? Pode ser que eu teria ficado salvo naquele CT de domingo. Mas é, depois que aconteceu com Montoso, as coisas complicaram muito. Não pelo fato do Punitivo em si, mas por todo o rolê, pelo todo o desgaste né, de, de que isso causou com o meu nome com a minha imagem. Sim. Você, bom, falando do Punitivo, que eu acho que é, é, é, é, a, é, a, é uma coisa que marcou muito a sua história na, na, na, na temporada... É, os votos, vários votos no CT que você foi eliminado, falaram do, do, do punitivo, né? falaram, olha, se não fosse o punitivo, daria para te ajudar, poxa, que pena que teve o punitivo, e você estava muito bravo quando você foi eliminado, você falou, punitivo, caramba, não tem nada a ver, vocês já iam tudo me chutar mesmo, agora com a cabeça um pouco mais fria, o que, que você acha? Você acha que o punitivo atrapalhou as pessoas que queriam te ajudar? Ou você acha que no fim do dia não tinha ninguém querendo te ajudar mesmo na tribo? Não, atrapalhou sim. Teve gente que tentou me ajudar, eu sei que fez o que pôde, mas infelizmente não deu. E aí foi o que eu falei na, na pergunta anterior, não foi a questão do punitivo em si, e sim a, o contexto do punitivo. É, porque o punitivo ele dificulta ainda mais você que está numa situação de bórum a conseguir maioria dos votos, né? Você precisa de um voto a mais aí agora, né? E, de fato, assim, se, se tá difícil ali no meio, né? Porque sempre tem, tipo, umas pessoinhas que estão inclinadas, mas tem uma meiuca ali que você precisa gastar um pouco mais de argumento. Exatamente. E como você já com o punitivo, o punitivo é um argumento para votar em você, né? Assim, ah, ele já tá com o punitivo mesmo, mas, tipo, já vai dar a minoria, ele não vai conseguir se salvar. E aí acaba que tem jeito, né? Mas então você não está pensando mais como você pensou lá no dia da sua eliminação, você estava muito revoltado. <risos> mais ou menos, mas daquela que todo mundo enfia aquele punitivo naquele lugar. Muito bem, amigo, muito bem, muito bem. Bom, para quem conhece você um pouco melhor também, sabe que desde que acabou o Amazonas, você era uma pessoa que que queria sempre quis muito voltar e sempre falava de experiências que você não tinha conseguido viver em Amazonas, de um grupinho de amigos mais próximos ou de desempenho no jogo que acabou que o desempenho, o desempenho em provas da sua tribo acabou tipo minando praticamente a sua chance de jogar porque ficou três pessoas só na tribo é, agora olhando assim perspectiva sem contar com a repescagem. É, você acha que tipo, você se sente contemplado? Você acha que rolou ou você acha que não? Tipo, não, não ficou satisfeito? Olha, sinceramente, não, não fiquei satisfeito. Não. É, assim, eu sabia que algumas experiências que eu queria ter tido em Amazonas é, eu não conseguiria ter por ser um jogo com retornantes, entendeu? Então, eu sei, porque tem coisas que isso é na, só na primeira vez, né, que acontece, assim, que quando você volta para um jogo é, é muito difícil. E eu sabia que né, uma temporada com retornantes é, teria muitas questões envolvidas. Né? É, tem gente que jogou há nove anos, que espera anos para uma nova chance aqui para jogar, sabe? Então eu sabia que ia ser uma temporada pesada, sabe? É... Sabe, eu tinha, assim, uma intuição que esse tema de Ucrânia, por, por algumas coisas do, da localidade, iria influenciar em alguma coisa, sabe? Eu tinha essa impressão, então, infelizmente, não. Mas como assim? Como assim? O que, o que você pensou da localidade, assim? Ah, eu não sei... <risos> Eu porque foi no país, teve o negócio da bomba lá, em Chernobyl, não sei o que lá. Eu falei, gente, vai ter alguma coisa do universo, da energia, que vai, tipo, ser uma temporada radioativa, que vai ser pesada, que vai, que vai influenciar as pessoas. Eu tinha essas, essas maluquinhas na minha cabeça, sabe? Tipo... Bom, amigo, mas faz todo sentido. <risos> e assim, cada um encontra radioatividade onde quer, não é mesmo? Sim. Aqui. Bom, você Eu não sei se você já viu, se você continua acompanhando, se o Hans ainda está instalado, mas hoje agora há pouco o VD anunciou o que que fizeram, né? O que que os queridinhos fizeram aí? E rolou uma troca de uma pessoa, né? E rolou tipo, Marcela foi para Yarilo e Edu Rodrigues veio para Zória. Você acha que foi uma troca de Boros? O que que você acha que aconteceu? Não, eu não acho que foi uma troca de Boronzão. Eu acho que foi uma jogada para enfraquecer a nova Yarilo, caso ela permaneça unida na fusão. E também, entre aspas, dar uma salvada na Marcela, já que o nome dela também, desde que teve o swap, apesar dela não ter sido votada, é um nome que está sempre em questão. né? E ela tem esse jogo, né? ela fazem faz assim, meio de... De morta, né, e tudo mais Então ela tá ali só, sorrateira Esperando, tô doido que ó, Quando menos esperar ela vai Dar o bote em algumas pessoas Que subestimam um O jogo dela é, Assim, você acha Que ela Você acha que ela sabia, amigo Que o nome que estavam falando pra você Era o dela? Com certeza, com certeza Com certeza a Marcela e... é muito esperta, tipo, ela sabia. E será que ela não... Ok, que... eu acho que ela, ela uma correr? ótima jogadora, entendeu? Isso que eu tô falando não é como pessoa dela, mas ela, pra mim ela tem esse jogo é, sorrateiro, né? Ela tá usando pessoas de escudo. E assim, acho que ela tá fazendo é certo mesmo, não tá errada não. E... Você, tipo, porque, enfim... Tem pessoas que, quando descobrem que vão ser votadas, surtam, né? Você descobriu que você vai receber um voto, você ah. surta. É... Você sabia que você ia ser votado no CT do Rafa, né? Sabia que eu ia ser votado. É, Para as pessoas, é, como eu não estava jogando com, com o Kleber e com a Marcela, né? eu até cheguei a comentar que poderiam falar para eles o meu nome, que eu não me importava de, de eles votarem em mim, porque não faria diferença, eles sabiam que eu não estava no jogo com eles mesmo, então... E você acha que a Marcela teve o mesmo comportamento quando ela ficou sabendo que você ia votar nela? É, eu, eu creio que ela deve ter ficado um pouquinho assim, nervosa, de tipo ai vai, será que, não sei o que lá, mas ela confiou nas, nas, nas pessoas que estão com ela desde o primeiro dia de jogo, né? Ela, ela confiou na ligação dos antigos mocos. Muito bem. Gente, eu tô surpreso, porque assim, essa temporada tá cheia de gente serena. Desde o do Hugo, do Chá com o Hugo, que eu tô assim, não, eu sabia bobo, que eu ia ser votado. Eu tava ali tranquilo, tava de boa, tava calmo, tava, tava tudo fluindo ali as energias. Tipo, tá, tô surpreso com isso, porque ainda mais numa temporada como essa, né, tipo, que as pessoas estão com sangue nos olhos e tal mesmo, assim, isso dá pra ver que tá todo mundo querendo muito. É engraçado. Tem gente que tá disposta a tudo pra avançar nesse jogo, literalmente pôr a mãe na forca, se precisar, põe mesmo. E, assim, na, na antiga Vélez, o clima era muito good vibe, sabe? Era uma parada, tipo, meio hippie. assim. Tipo, a gente realmente tinha aquela união porque tinha um clima muito agradável. Quando eu fui para outra tribo que veio a era, tipo, aquela tribo caótica. Tipo, todo mundo falando mal de todo mundo, todo mundo falando... É, colocando um contra o outro. Porque até as pessoas que estão unidas, elas falam uma das outras, entendeu? Põe as outras debaixo do ônibus, então... É, eu achei que foram duas tribos com perfis bem diferentes mesmo, assim, quando formou a sua <risos> Ai, ai, mas vamos ver. A a Merge tá chegando, né, amigo? Foi quase de novo, ficou no quase de novo, né, em, em Amazonas também. Quase júri, quase, quase Merge. Isso era uma coisa que era muito importante para você? Era uma meta que você queria muito atingir, assim? Muito, muito, muito. Eu, eu, tipo assim, quando ia dormir, eu não conseguia dormir, que eu ficava só pensando, é, pode acontecer tudo, agora que eu estou tão perto de novo, é, o júri começa a ser formado a partir do F13, se ninguém ativar, é, e é óbvio que ninguém vai ativar, porque né, já está na cara, então eu falava, nossa, eu já estou no F15, eu só preciso sobreviver, mais duas rodadas, seja ganhando ou não sendo eliminado. Eu era tipo... Tudo para mim, sério, é bizarro, assim, porque eu acho que. Óbvio que para frente não, mas se ontem falasse assim, tipo, corta um dedo seu para você ser júri, eu falava, corta essa merda, não quero um dedo, eu só quero ser júri. Tipo, tanto tá, tá, quanto eu queria. Ah, dá para entender. Em Amazonas, foram. Foi no F. Foi em qual? Foi no F14 e F13? Então, é porque Amazonas foi assim, é, é, no F15 foi eliminação dupla. Então, foi duas tribos para o CT. Aí saiu eu de um lado e uma outra pessoa que eu não lembro do outro, de uma outra tribo. Aí, no, dois dias depois, na, o próximo eliminado foi o Rabone, né? Que foi júri no F-13. Ah, então, se é, no CT, se eu já ganhado uma prova, eu teria sido júri. A história se repetindo real, né, amigo? Real. Ah, fala não. não? Calma, tem repescagem aí, quem sabe, né? Quem sabe? Amigo, a gente já falou sobre a sua ansiedade para voltar, sobre a sua empolgação e tudo mais. Porém, eram muitos candidatos, né? Era muita gente que poderia estar de volta nesse cast. Não tinha garantia que você ia receber o convite, que você ia estar de volta. Como é que foi? Quando você recebeu o convite, tipo assim, e aí, topa? Como é que foi? O que você sentiu assim na hora? Então eu sabia que tinha muita gente, mas eu sabia que da minha temporada, é, se fosse só uma pessoa ficaria entre eu e Rabone, se fosse duas é, iria voltar eu e ele iriam convidar, porque né, na conversa com a, com a moderação tipo dava é, uns um meses antes teve uma leve sondagem, né, tipo assim ah se tiver você gostaria de voltar não sei o quê, então eu estava tipo assim esperançoso. No dia que eu soube que eu voltaria, que, né, que eu recebi o convite, foi um sábado, tipo, 10 horas da noite, eu tava, tipo, bebaço, é, eu tava, tipo, mijando, aí, tipo, meu celular me eu peguei, assim, aí era o Yuri, tipo, falando é, do convite, aí, tipo, eu surtei, comecei a gritar, tipo, ah, sei o que, tipo, chorei, sabe, de emoção, eu aceitei na hora. Aí no outro dia eu nem lembrava, aí o Guilherme falou assim, aqui, você lembra que você, é, você foi convidado? Que o Guilherme estava comigo, né? Obviamente ele me ajudou a tirar minhas fotos, não sei o que e tudo mais. Aí eu falei, caralho, é mesmo? Tipo, eu não estava nem lembrando direito. E assim, fiquei, eu fiquei muito empolgado. E a que você foi narrando aí, eu fui vendo tudo acontecendo assim na minha frente. Eu consigo visualizar você agindo dessa forma, tudo. Ai, que bom, amigo. Bom, é, quer dizer, né? Que bom que foi chamado, que deu certo até. Aqui. Não, olha, eu sempre gosto de falar, poderia ter sido pior, né? Poderia você poderia ter chegado e não ter nem conseguido jogar direito, né? Mas bem. olha, eu sinceramente, eu preferia ter saído no começo do que é, inclusive de verdade. Eu sempre, olha, sempre quando ah, eu saí, eu me é claro, mentira. Pode acreditar em mim, quando eu saí em Amazonas, que algumas pessoas me perguntavam, eu sempre falava, preferia ter saído no começo do que ter saído na porta da, da, da, do júri. Eu sempre tive esse pensamento, porque assim, a sensação que eu tive é que se eu saísse no começo, eu não teria tido o desgaste que eu tive, tipo as noites sem dormir, sabe, o estresse que eu tive. E pra quê? que que... Valeu, tipo, se eu não sou nem... Pode parar, que claro... uma claro... Pessoa... Quem quer namorar uma pessoa que é pré-júria? Que... <risos> o Guilherme que é eu, acho. É porque ele é também flopado, né? Então, ah! é... ED, pelo menos, no TW já foi bem. Tudo. Aqui, não, mas falando sério, mentira isso, é claro que não, você não ia ter vivido tudo que você viveu, você não mas ia... eu ter... não ter vivido isso que eu vivi. Você só tá falando isso. Um monte de estresse, um monte de coisa ruim. É, não, não, não, não, você só tá falando isso porque você viveu. Porque se você não tivesse vivido e tivesse saído lá no, no começo, você ia estar tá pensando assim: ai, como é que teria sido se eu tivesse conseguido reverter? Ia ter sido tudo diferente. Eu ia eliminar Fulano, Ciclano, metrano, blá blá blá. Eu ia ter pensado isso, mas se eu soubesse que, tipo, se eu não fosse eliminado no começo, se eu tivesse a certeza que eu seria, é, que não seria júri de novo, eu preferia ter saído do começo. É porque se eu saísse no começo, eu ia imaginar que eu poderia ir mais ter chego no júri, entendeu? Entendi. É. Enfim. A gente está querendo demais, né, amigo? Saber o futuro para voltar na passado e acontecer de novo. Acho que qualquer um mudaria o seu próprio destino, né? Ela faz o destino dela, mas não tanto assim, né? Amigo? Aqui. Então, vamos sobrar a velhinha, então. Você já recebeu, agora eu tô sendo mais generoso. Você recebeu três velhinhas. Você estava ansiosíssima pra soprar as velhinhas, que eu sei. Eu queria soprar quatro, na verdade. Queria, vez, mas. Não consegui aqui na sorte cair. Mas é. mentalmente eu já sopro pra ela tudo que eu desejo. <risos> a cara! <risos> eu não aguento, eu não aguento. Vamos lá, então sopra a velhinha pro primeiro o arroba aí. Olha, essa primeira pessoa... Eu olhei aqui no papel na para eu lembrar quem que é. é. Essa primeira pessoa é uma pessoa que, no pessoal, acho maravilhosa, muito divertida, é uma pessoa limpa, mas no jogo, assim... Eu não lembro de ter jogado, nas minhas experiências, com uma pessoa tão boa e, ao mesmo tempo, tão ruim. Porque assim, ela te envolve de um jeito que você entrega a sua vida, confia a sua vida nela. Então, assim no jogo, eu espero que ela seja eliminada pelo que ela mais defendeu. Então, que volte contra ela. Então, as pessoas que ela arrasta, que eliminem ela. O que eu acho que tem pouquíssima chance de acontecer. Mas é meu desejo. Muito bem. Segundo arroba essa segunda pessoa eu desejo tudo de bom, assim. É uma pessoa que eu não conhecia, que espero que a gente possa ter uma amizade. Acho que está fazendo um jogo muito bom. E é uma pessoa que vai longe e tem grandes chances de vencer, viu? Essa seria a minha aposta, inclusive, para o winner. Bom, e o arroba 3? E o arroba3, que ele vai procurar um psicólogo, Aqueles <risos> brincadeira. É, não vou falar <risos> da, da pessoa, porque, assim, não deu para conhecer muito bem. Mas, como jogador, eu não sei o que, é que ele está fazendo aqui. Assim, sinceramente, está é, tá sendo um gado, um número para outras pessoas, tipo, é, as pessoas não respeitam como jogador, como pessoal, é uma pessoa, tipo, legal, mas como jogador ninguém respeita, estão arrastando ela como número e ela tá deixando, se para ela tá sendo bom, assim, beleza. Ela, só que assim, se chegar para frente, agora eu nem sei o que vai acontecer realmente Muito bem velhinhas sopradas, recados dados. É... Amigo, agora é aquele momento que você deixa o seu beijo final aí, manda um beijo para os seus fãs, fala alguma coisa, se ficou instalado ainda, se ainda quer falar. Palavra toda sua. É, não ficou nada entalado, porque assim, eu acho que o que as pessoas plantam, o universo traz de volta contra elas. Então, é... o que elas... Tem gente, pra mim, que tá fazendo um jogo que eu acho... É, é muito discutível que é jogo sujo, que não é, mas pra mim é fazem coisas muito desnecessárias, sabe? Sendo que, tipo, sabe que não tem jeito, que é a pessoa que vai sair, sabe? Então, tipo, faz questão da querer que a pessoa se sinta o mais segura possível pra, tipo, sair com o blind, sabe? Então... Eu desejo que elas tenham de volta tudo que elas plantam, tudo que elas colham. Peço desculpa à moderação por qualquer coisa, é, pelo meu erro novamente. É, é bom, de certa forma, porque assim, acho que eu aprendi muito com isso. É, peço. Ah, quero mandar um beijo para os meus amigos da Geografia, do Subra, que sempre viam nos comentários. É, torcer por mim, mandar uma mensagem de apoio, é, são pessoas muito queridas que eu tô dois para conhecer e um beijo também para quem torceu por mim, ou pro Gui que foi uma pessoa que foi fundamental, sem ele eu não conseguiria é, ter permanecido no jogo, eu teria quitado, de verdade, não é tipo dar boca para fora isso, é... e é isso. Espero voltar na repescagem, vou dar meu máximo se eu voltar. Olha, me aguardem. Amigo, da minha parte, assim, é, acho que você fez uma temporada muito bonita, muito marcante. Acho que você, embora você não se sinta assim, né? Não se sinta contemplado com o com seu retorno. Eu acho, eu entendo. Porque deve ficar aquele gostinho de, poxa, mais uma, um uma votação que eu ficasse, eu superava a minha marca e tudo mais. Mas você construiu uma história história completamente diferente, você lutou com outras armas, é você foi para você... quiser me chamar também para um de chance, estou aí, apesar de um monte de gente falar que não joga mais, eu voltaria sim, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca, enquanto eu não chegar nesse caralho do júri, eu vou voltar nessa porra, enquanto me chamarem eu estou voltando eu amo uma energia, inédito isso, tá gente, é a primeira vez, todo mundo que sai fala assim, não, tá ótimo, chega, acabou para mim, tô aposentado, Ramon não, Ramon quer voltar, então assim, vamos ver, vamos ver se essa energia é suficiente para ele voltar nessa repescagem, vamos ver, vamos ver, bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham matado a saudade aí, já estamos há alguns dias, né, porque a última eliminação foi quinta-feira, então, tipo teve toda essa trajetória aí. O Montoso desistiu na terça, a gente ficou uns bons dias sem chá. Espero que tenha matado a saudade à altura. Para mim, foi uma delícia. Ramon sempre, é, mesmo quando tenta ficar amargo, é um docinho. E a gente sabe disso. Não é? E vamos ver o que vai acontecer aí com essa twist, com essa mudança de tribo aí do, do Edu com a Marcela. Como o Ramon falou, a Merge e o Júri estão chegando, se ninguém ativar. Vou né? para pro Edu, porque eu acho que se a tribo dele não vencer, ele é o próximo aqui, mas estou na torcida. Eita, nós, as previsões aí, ao agora, ao agora. Agor. Bom, então, você que, que na tu... na você é torcida do Edu Leal, já fica com o dedinho é cruzado aí. do Do Edu Rodrigues, isso, do Rodrigues, que mudou de tribo. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijão, até o próximo, tchau. Tchau, tchau.